E aí, Clanchaldão aqui. Hoje a gente tá voltando com The Messenger. Estamos fazendo gameplay completa desse Metroidvania é sensacional para PC e consoles. Hoje a gente pretende encontrar a entrada para a Caverna Escura. Bom, no último episódio a gente fez o Santuário Submerso e nesse a gente vai continuar aqui. Vamos voltar aqui para a Sala do Tempo. E vamos para a primeira área. Isso. A gente precisa atravessar. Toda a primeira área para chegar onde a gente quer Então assim Já vou mostrar o um mapinho para vocês O que a gente tem que fazer A gente está aqui A gente tem que subir para o meio E ir reto para cá Para essa área aqui Não tem muito segredo até lá Então talvez Talvez, talvez eu vou cortar aí do vídeo <risos> tudo bem a gente aqui já está no finalzinho né dessa área a gente enfrentou aquele chefe né Olhas bem no começo do jogo agora a gente só tem que continuar por aqui né? a gente tava tá no futuro a gente tem aqui esse bonequinho feliz que a gente salvou é, no começo cai uma ponte né cai essa ponte aqui a gente cai para a área de baixo que é para onde a gente vai então para arrumar essa ponte a gente precisa salvar mais três desses. A gente vai deixar isso mais para frente, tá? Não lá. Tem uma cordinha para voltar se precisar. Mas não é o que a gente vai fazer. O que, que precisa ser feito aqui para chegar na caverna escura? Bom, você tem que ir até o fim, onde a gente enfrentou o chefe. Aquela caveirinha, lembra? Aquela caveirinha é muito engraçada E é isso, a gente tem que chegar lá para conversar com ela então, Só puxar um pouquinho aqui Não muito, porque se você acaba ruxando com muita violência, parece que dá tudo errado. Olha só. Voltando aí para o nosso objetivo inicial, né? A gente se perder totalmente nas ideias. Vou continuar aqui, não tem muita diferença do, do passado para o presente Eu acho né, eu acho que é uma área que não, não difere muito conseguimos aqui na bem nessa bem nessa parte que a gente está que é a passagem para a área nova né? a gente poderia simplesmente dar meia volta aqui e ir lá pegar mas já que a gente está aqui a gente vai pegar um item lá com lá na área do chefe não não é um a gente não sai muito do nosso objetivo, né, já que a gente tá aqui, tá tão perto Não custa nada, né E a gente aproveita e vê o que aconteceu, né, com o nosso amiguinho Né? Qual o destino dele no futuro? Já tá quase lá? Nunca gosto desse tipo de. Melhor aqui. Vai, que vai, vai meio que te achatando. Não. Tá um nervoso, acabo fazendo dois vestidos assim. Deu tempo, que bom. Certeza que deve ter. Vamos dar uma olhada no mapa. Tem um conversor aqui em algum lugar. Passado e presente. A gente precisa ir pro futuro, né? Verdade passado futuro. Vamos voltar aqui. Aqui tem um sarcófago, um caixão. Vamos ver. Um monte de poeira dentro do caixão tem um caixão menor, porque a caveira era pequenininha, né? O local de descanso final de Rustino. Parece que há uma nota de... endereçada ao mensageiro. Caro mensageiro, se você está lendo isso significa que o resultado da minha pesquisa estava correto e você viajou 500 anos no futuro. Eu falei sério quando disse que não queria mais ser mal. Eu até planejei que as minhas relíquias fossem úteis para você. Primeiramente meu amuleto, fique com ele e lembre-se de mim, também deixei meu cajado no topo do cume nevado Ele responderá a você, contanto que esteja com meu amuleto Além disso, fiz algumas escavações nas catacumbas e acredito ter encontrado uma entrada secreta para uma nova área que devo explorar Embora seja bem escura, procure a passagem secreta com na sala com dois morcegos e uma plataforma móvel Boa sorte em sua missão, Rustina. Beleza, pegamos o amuleto Esse amuleto vai servir mais tarde para reativar o cajado do Rustina. Igual ele descreveu, né? A gente tá repetindo ele porque acabamos tá de linha, né? O resto é voltar aquela parte lá indicada. Ignorar por completo os inimigos. E aí ficar uma parte um pouco mais complicada, né? Vou aproveitar que tá aqui, dá para pegar uma moedinha, né? Uma moedinha fácil essa aqui é das fáceis, né? Porque depois. Meu Deus do céu, fica difícil, hein? Essas moedinhas aqui, depois elas vão te dar um item, bem legal. Ó, oh, demo jibri. Essas filhas Futura futuro é cheio de quadros do Rostino. Quase. O futuro é útil essas plataformas, Passaram né? passado não serve para nada. Que a gente tem que de certo, sim, estamos a gente já está no futuro, então não precisa passar no portal vou derrotar os mercês para ficar um pouquinho mais fácil a vida parece que eu tenho uma certa dificuldade eu tenho não tem não está aqui a passagem mencionada para o destino Aqui é a entrada da caverna. Vou dar uma olhada aqui no mapa. A gente bem que podia ter pego aquela moedinha ali, né? É a última da área. a gente volta lá. Não, porque depois a gente tem que revisitar essa área aqui. Vai ter oportunidade vai ter oportunidade. Aqui tá, a gente está enxergando tudo, né? Hum dizer assim, um certo limite, ai minha nossa. <risos> tá bem que salva, bem aqui na porta. A gente está enxergando com um certo limite porque a gente pegou aí o fez aquela missão do chá. Lembra? Tinha que pegar o chá para dar pro mestre. A flor, voltar no passado, presente, nossa. É uma missão enorme para chegar nessa área e a gente ter visibilidade. Opa! Oh, oh. Quase. Tem um achievement. Tem um achievement para essa área que você tem que atravessar ela no escuro. Então, você tem que decorar ela muito bem, viu? Imagina, fazer tudo isso sem enxergar nada. É nada mesmo, a visibilidade é zero. Tudo tá bem. Ativa aquilo ali acho que pra abrir uma porta. Não, é, pra abrir uma porta. Salvou! E essa aqui é a bendita da área secreta. É tão secreta né, porque ela, ela é obrigatória, <risos> mas beleza. A gente vai encerrar o vídeo por aqui, próximo vídeo a gente vai fazer essa área que é enorme, enorme, enorme, uma área totalmente nova, enorme, a gente não tem, tem, tem o mapa dela. Dá para ter uma noção pelo distanciamento das moedas, ó, uma aqui, outra aqui, ó, Mais de, dá uns 20 minutos para atravessar isso aqui fora o chefe. É isso aí pessoal, gostou do vídeo? Ajudou alguma coisa?